Depende de quanto, quão desgastante foi uma meia, Como né? é que você terminou essa meia, pô, terminei inteiro, terminei 100%, me preparei bem para executar ela, essa recuperação não precisa ser tão grande, mas se você fez uma meia se arrastando, lambendo o asfalto, terminando cheio de dor, a prova, aí essa recuperação tem que ser maior. Tudo vai depender, não tem como cravar, você precisa de dois meses de distância de uma meia para outra. Tem gente fazendo meia todo final de semana, tem louco que faz, 365 dias em oh, 365 meses, em 365, 365 dias, chega até a travar a língua. E mais do que medo: tem gente fazendo assim 42 quilômetros, a gente fazendo assim Aeroman. Então, tem gente, é possível. Tudo depende onde você está, tá? E depende da sua preparação, ok? Mas acho que dá. Vou fazer aí, tranquilo, uma cada dois meses. Mas calma, tá? Ver como é que você vai terminar essa prova primeiro.